Final de jogo aqui em Rolândia Grêmio 4 Rec 0 Estudião, uma partida aí Que o time mostrou potencial no ataque Na defesa, uma partida aí quase perfeita né? É, foi um jogo bom A equipe se comportou bem Deu pra gente girar também Tirar esses jogadores que estavam sentindo né? Mas a trabalhou a bola Fez o jogo que, que nós somos acostumados a fazer A posse de bola A qualidade nos passos, né? envolvendo o adversário e teoricamente você trabalhando bastante a bola, igual foi feito no primeiro tempo. E o segundo vai caçar o adversário, as brechas vão surgir para você fazer o gol. É, mas é importante que nós estamos no caminho certo, né? Nós estávamos com. É, não tinha muitas opções, que nós estamos com quatro lesionados. Né? Espero que o Matheus Issa não seja nada grave, esse problema nas costas dele que ele sentiu no intervalo. O Rogério também, o Igor estão com a sola do pé dolorido. Mas o importante foi o resultado, né? assumir uma liderança, com um jogo a menos, né? Aguarda a sequência do trabalho. E conseguiu mexer também, né? Entraram os garotos aí, o Thierry, o Vitão, né? Dando oportunidade também para a garotada, rodando um pouquinho. Descansando também, né? Rogério, que tinha jogado praticamente o tempo todo, né? É, sem dúvida. É... Isso aí, você fazendo um bom trabalho no início do jogo, o jogo todo, proporciona isso, né? É você poder usar os meninos, pra gente. Dentro da competição você usa todo, todos, né? Nós já tivemos a oportunidade, quanto a portuguesa, também já colocar os meninos, é né? O Thierry, o Vital não vinha jogando ainda. Mas tá tudo de parabéns, eu acho que a equipe tá no caminho certo. Ah, quando a gente ganha, eu já falei várias vezes, não é só nós, eu, Comissão Técnica, jogadores, sim, todos envolvido no projeto, né? Que não é ninguém aqui. Veio aqui para ser mais ninguém, nós estamos só somando, eu acho que é, é um contexto geral, é, não é só, só, só aqui dentro de campo, tem que ter o um apoio extra-campo também, como a gente tem, as condições de trabalho para a gente desenvolver um bom futebol assim, com qualidade, né, e, e, e buscando cada vez a perfeição maior. Isso aí, parabéns pela vitória. Obrigado.